Atenção, os vídeos do canal são de zoeira, não leve nada a sério. Saudações, povo, eu sou o Mr. Boné e calma, eu sei que esse título deve ter te deixado com o um cupiscano. Bem, eu sei que isso é óbvio, mas o vídeo de hoje é de Paladins. Caso alguém aqui não saiba, Paladins foi o primeiro jogo que eu fiz vídeo aqui no meu canal. Foi nesse jogo que eu comecei a fazer meus vídeos aqui pra esse canal. Se ele não existisse, possivelmente meu canal também não existiria. Há Uns dias atrás eu tava zoando com o meu chat, falando que em breve ia ter um vídeo de Paladins no meu canal. Só pra ver como é que estavam as coisas. E aí um dia eu decidi ficar muito louco de cachaça. E deu no que deu. Enfim, só avisando, por mais que tenha vários memes e referências nesse vídeo Conteúdo de Paladins não é algo que eu pretendo Trazer recorrentemente aqui pro YouTube Porém, eu me diverti bastante na live Então pode ser que eu faça mais lives de Paladins Então se você tá vindo pra esse vídeo aqui Diretamente lá de 2017, 18 Seja bem-vindo, e eu te convido a conhecer O meu conteúdo atual. Agora, tome vergonha Na sua cara e deixa o likezinho Aí embaixo, pelo amor de Deus O bagulho é grátis e me ajuda pra caramba Se inscreve aqui no canal, porque o Bonudo Agora é o nosso canal principal, caso você não saiba ainda, agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. Aceitar, pô, eu aceito paradinhas da minha vida Vamos ver o que que, o, o que, que eu perdi nesse tempo Por que, que tem um sinalzinho aqui de... Ah, ele tá em rotação, ele deve tá grátis agora Pra quem não tem Olha o tanto de campeão que lançou enquanto eu tava fora, velho Ayo, fofinha, bonitinha Rom, Rom, Rom Vatu, é, o, é a skin do Androxus isso aqui, véi Mage Gamer, muito foda também Sucrilhos Kelloggs vocês viram que ele deu uma bugadinha ali, né? Vocês viram? Que apareceu um negócio ali, velho. Vora, também deu uma bugadinha ali, tá tudo bem, tudo bem, a gente entende. Gasosa, hein? E money, beautiful. E agora, monstruosidade. Corvos, legal. E Octavia, Octavia, legal, legal, legal, ok. Que que é isso aqui? Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? É o Zin! De Leon, foda-se Vamos sem tanque mesmo Vamos sem tanque Ninguém precisa de tanque, mano Mano, olha Olha essas molduras, velho Eu me sinto no DD tanque, mano Muito brilho Muito glitter É o scrap do Orkut, mano Vamos de desgraçada Que é o meu deck Eu nem lembro o que, que ele faz Vambora Vamos cavalos Foda, foda, foda Ó Paladinos, mano Eu não conheço esse mapa Essa aqui é a nossa basezinha, eu acho eu não conheço o mapa, foda-se Tô indo que nem louco E aí, como é que é o negócio aqui? Vambora O pai ainda manja O pai ainda manja Atenção, os vídeos do canal são de zoeira Não leve nada a sério É isso aí, time Foda-se Vambora Vamos dar uma avançada aqui Tá vindo ali, tá meio sus Uf Epa Tá querendo zoar meus, meus amiguinhos aqui, filho da puta Não Por que, que eu... Ó, oh, acertei, foda-se Eu apertei sem querer, velho Ups Cara, mano, aqui é headset Pulse 3D da Playstation, mil graus Min uh! salve! Muito obrigado, minha filha Beleza, Vamos avançar essa porra, ó, game over pra vocês, mano, nem sei o que isso Vambora, mais um game over aqui Ah, bagulhinho de morte, olha aí Ah, os vídeos do canal são de zoeira, lembrando isso, lembrando disso, tá? Só pra vocês não, não acharem que eu estou falando algo sério aqui Os vídeos do canal são de zoeira Vambora, vambora que o pai ainda manja, vambora que o pai ainda manja Manja nada, velho Deixa eu comprar aqui uh, O que eu comprei? Comprei mais moral Vamos de mais moral então, velho Mas foda-se o time, né? Tá Boa Nossa, a linha é muito nojenta, né? Vai tomar no cu, eu sou um merda mesmo Fudeu, fudeu, fudeu, rapaziada Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Boa, boa Pera Safe demais, mano, safe demais, mano Tá, ok, vocês querem me falar que esse aqui não é o Lex Essa é linda, mano, puta merda Pena que eu nunca vou comprar Tá, eu vou de BK, Twitch, mas eu vou com a bomba do BK pelado Eu tenho o emote do BK boleiro, eu tenho o emote do BK boleiro Calma, não lembro como é que joga, não lembro como é que joga de BK Vai se fuder O tamanho desse bicho, véi Meu Deus! Eu não tirei nada de vida dessa coisa! o que porra é essa? É um boss? Vem cá, você é um Mr. Bunny? <risos> não, pô. Que isso. <risos> <risos> Ela ficou mais triste, velho. Não tô tancando que tem gente que me conhece nesse jogo ainda, velho. Essa skin é muito foda, velho. <risos> Faz fodeu! Nossa, quase derrubei minha cachaça, foda-se! Ela dança andandinho, eu não lembrava disso. Boa, boa, boa! Opa, parece que você errou, Sonic! É tryhard? Ops, sou pra caralho, mano. Sou tão tryhard que eu tô três anos sem jogar esse jogo. Eu tô bêbado jogando na maior foda-se possível, véi. Uh, me cura, me cura, me cura, pelo amor de Deus, me cura. Beleza, conseguimos retomar. Delicinha. Nossa senhora, vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar dar uma de Orfeu aqui, vamos. Ai, ah, quase. Roubaram minha kill, roubaram minha kill. Ai ai ai. Ah, beleza, ninguém vai vir aqui? Ok. Preciso de ajuda com essa aqui nessa. Preciso de ajuda. Meu Deus, um dragão do nada. Se esconde aí, Buck, se esconde aí, se esconde aí. Ninguém vai não morrer, foda-se. Inclusive eu não entendi o que aconteceu, não sei porque que a minha ântara sumiu e eu voltei pra minha arma Mas é assim que funciona o paladins hoje em dia Cadê aquele Killing Spree, filho da puta? Ó, oh, ó o oh, Brick Dance de uma cor, foda-se Cara, pra finalizar, vamos de Leon de novo Leon. Vamos dar uma skin grátis pra geral aí, ó Nossa, esquisitinha, hein, esquisitinha, que isso aqui? Caralho, vai ser isso mesmo, mano, vai ser isso mesmo Lives. I'm on duty. Caralho, que rabetasso, velho Que isso? O Flank Nando voltou a ativa? Ou ele nunca saiu da ativa? O cara tá com dois danos em área, chatinhos <risos> Que isso? Ela falou Son nova, bitch? <risos> Na moral? Caralho, mas esse maluco A cada segundo tem duas torretas novas, velho hum... Ah, ah.